Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje, Juliana, aqui que nós vamos trabalhar? Já que as eleições, nós estamos gravando aqui no dia 14 de setembro, ela falou pra mim que vai liberar esse vídeo só no dia 4 de outubro, é isso? E dia 7 de outubro agora, no próximo final de semana, é o que acontece aí, as nossas queridas eleições. E eu vou falar um pouquinho pra vocês hoje de como é que funciona o sistema eleitoral brasileiro. Se você acha que é aquele negócio lá que ganha quem tem mais votos, isso é parcialmente verdade, beleza? Então se você ficou curioso, né, quer saber sempre lá por que, que o Tiririca levou trocê, Mil nego na cola dele. Assiste aí e dá like se você gostar. Se não gostar, você dá dislike e vamos embora. Toca a vida. beleza, né? Só um pouquinho mais de teoria hein? antes da gente entrar propriamente aí no desenvolvimento da planilha para explicar o conceito por trás das eleições. Eu peguei aqui uma cola da internet, num site. Posso fazer propaganda pro site? Afinal, tem informação muito legal. Deixa eu ver como é que chama o site. Politize, né? Tem várias coisas de política lá e aí tem umas informações legais. Eu peguei. O que, que nós temos lá? Aqui no Brasil vigoram basicamente dois tipos de eleição. É de Dois tipos de eleição, dois tipos de eleições. Acho que é dois tipos de eleições, certo? As eleições majoritárias e as eleições proporcionais. Mais. As eleições majoritárias, meu querido, é aquela fácil de entender, né? O cara que tem mais voto, ele vai ganhar, porque ele ganhou, 50% mais um. E para que que vale esta porra, né? Vale para presidente, governador, senador e prefeito. Então, isso são as eleições majoritárias. Só que aí entra aquela desgraça que a gente nunca entende, que são as eleições proporcionais, que valem aí para deputados estaduais, federais e vereadores. Ou seja, é um esquema, como a gente vai ver na planilha, que você não vota basicamente ou unicamente só no seu candidato, né? Isso acaba interferindo na questão do partido, é principalmente nas coligações partidárias. Você sabe quando você está assistindo campanha política? O Zerati, depois você bota uma e grandona pra gente na animação, que começa lá. Então, justamente, né? Que você fala assim, caralho, por que, que os caras falam toda essa coligação? Quando o cara se coliga, isso é importante para a divisão dos votos, como nós vamos ver, beleza? Então agora, deu pra entender? Chega na planilha pra gente começar o negócio. Vou jogar a minha cola aqui no chão. Obrigado, Politize, por informações tão Esclarecedoras, eu vou tentar complementar essa informação fazendo uma x na internet. Ah, outra coisa legal. Todo vídeo que eu vou fazer, eu fico estudando. E aí eu sempre estudo. Um site que explicou certinho o cálculo e eu consegui entender foi aonde, Ju? Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí. Então, um beijo para o estado do Piauí, com todo mundo, que a sistemática tá aqui, eu só vou montar a planilha. Facilitaram demais a minha vida de planilheiro YouTube. Fiz propaganda para os caras do planilheiros. Um beijo aí pro Garcia e pro Rui. Vai, volta lá, para para planilha. planilha. Aê! É. Como assim? Então, notem que eu já deixei o esqueleto da planilha pronto, né? E o que nós temos, Juliana? Se eu vou disputar uma eleição, a primeira coisa que nós vamos disputar é vaga. Então, toda eleição que você tiver, seja para deputado, estadual, federal, vereador, dentro do seu município, né? você vai ter um determinado número de vagas. Então, como eu falei aqui do pessoal do Piauí, eu vou pegar e vou dar um exemplo com base no que eles têm também, para eu ter uma certa validação. Então, eu vou colocar aqui, ó, vagas em disputa, certo, Ju? O que nós temos na vagas em disputa? Então, no meu exemplo aqui, eu vou considerar que eu tenho aí 29 vagas a serem disputadas, disputadas, disputadas. É disputado, não para de me atrapalhar. E quem que vai disputar essa vaga? É o candidato não somente é o partido. Então você vai ter ali votos válidos por partido. Então nota bem que é votos válidos. Sai dessa desgraça aí, branco, nulo, abstenção, aqueles idiotas lá. Idiota não, aquelas coisas aradas todas. Beleza? Então nós vamos colocar aqui, só para fazer a próxima, o próximo cálculo, nós temos aqui partido barra coligação. E aí que partido que nós vamos utilizar? Se eu ficar colocando o nome de partido, depois eu levo uma porrada em tudo quanto é lado no WhatsApp, no LinkedIn, isso aqui que eu tô fazendo propaganda. Então eu vou inventar os partidos. A Juliana não deixou inventar o nome dos partidos que eu realmente que a gente queria colocar, então nós vamos trabalhar com que? Partido A, B, C, D, tá bom por C? Então tá bom. A, B, C, D, E, e nós temos aqui um total que nós vamos utilizar para estrutura depois. E aqui então nós vamos ter os votos que cada partido recebeu, beleza? Então vou pegar aqui um número qualquer, depois né a ideia aqui é passar o conceito, não ficar discutindo os valores. Então nós vamos colocar aqui que o primeiro partido esteve... Nossa, tô colocando no lugar certo, hein, botão? Pelo amor de Deus... Se eu pegar a soma disso aqui, ó, o que, que nós temos? 432 votos válidos nesta eleição. Imagina que é o um município que vocês quiserem E notem que aqui em cima eu deixei uma outra célula que vai ser a mesma coisa, né? Só vou colocar aqui para não me perder. Voto <risos> votos válidos vai ser a soma desses camaradas que vai dar exatamente os 432 mil. Então eu deixei um comentário aqui o que, que é. Olha lá, descontado, abstenção, brancos e nulos. E aí nós começamos com a encheção de saco, para você começar a entender qual que é a lógica. Tem um tal de quociência eleitoral, que é o que impacta, né, em boa parte dos cálculos. O que que é esse quociente eleitoral? Eleitoral. Ele é dado pela razão do número total de votos que eu tenho dividido por quantas vagas eu tenho em disputa. Ou seja, tá fazendo certinho, né? Então, o que que é esse quociente eleitoral É a divisão de todos os votos válidos que eu tenho pelo pelas vagas em disputa. Então, vou pegar aqui o 432 e vou dividir por 29, que deu um número ali de 14.897. Então, o que, que acontece? Teoricamente, teoricamente, né, para que um partido eleja, né, ou uma coligação eleja o seu camarada, ele tem que ter no mínimo 14.897 votos. Então, uma distribuição equalitária, vamos colocar assim. Lotem que eu falei partido e não candidato, porque o candidato ele tem que ter, se não me engano, deixa eu ver aqui, vai estar tá aqui na frente depois, eu acho que é. 10% dos votos. Mas nós vamos falar de candidato depois, nós estamos falando de partido ou coligação. Ou seja, se o camarada não atingir isso daí, ele automaticamente já tá raspado fora do tacho, ninguém do partido dele ou da coligação vai ganhar, beleza? E aí a gente entra numa outra sacanagem, sacanagem não, numa outra encheção de saco, para entender, que é o tal do quociente partidário, quociente partidário. Como é que eu calculo esse quociente partidário? Deixa eu pegar minha cola aqui. Este quociente partidário, meus queridos, ele é dado pela seguinte relação basta eu realizar a divisão da quantidade de votos que o partido ou a coligação obteve pelo meu quociente eleitoral, que está aqui na célula B3. Eu vou fixar esta célula, porque eu vou arrastar posteriormente para as demais, beleza? eu quero que ela sempre fique aqui na célula B3. Então, fixado, olha lá, Juliana, o que que deu? Deu um número de 11,60. Então, de acordo com a lei, quantas vagas o partido A vai ter? Não dá para ter 11,6 vaga Ou é 11, ou é 12. Ou é 11, ou é 12. Então, isso é o número de vagas. Então, o que é preservado? Sempre é preservado os dois números ali, ó, inteiros. Os dois números não, pode ser o inteiro. É sempre preservado o número inteiro. É desprezado, vamos colocar uma explicação melhor, é desprezado o que vem aí do decimal. Então, como é que a gente no Excel faz para desprezar o decimal? Você pode colocar aqui, ó, inteiro. Então você vai abrir a fórmula do INT, olha lá o que quer dizer a fórmula do INT, ó. INT arredonda o um número para baixo até o número inteiro mais próximo. Então eu vou colocar aqui a fórmula do INT, né, fechar. Isso aqui vai virar o quê, Ju? Vai virar 11. Se eu arrastar isso para baixo, tá? Olha lá. Este aqui é o número que cada número de vagas que cada partida ou coligação vai ter. Então o A, 11, o B, 6, o C, 5 e assim por diante. Por quê? Por que que o nosso querido e aqui está com zero. Não, por que, que ele está com zero? Porque este valor aqui, ó, se eu tirar o inteiro, o valor deu menos do que zero e arredondou ele para baixo, o inteiro é zero. Beleza, né? Então é uma forma de você já desprezar. O partido E, no caso, não vai entrar na sua conta. Só que vai que essa pistola desta fórmula não funciona, então você pode realizar o seguinte, ó. Caso você queira ser um cara seguro, né? Então como é que nós vamos fazer para dar uma segurança melhor na sua fórmula, caso o inteiro por si só não pegue isso? C, C. O número de votos que o partido a coligação obteve ele for maior, igual ao coeficiente eleitoral, co, meio chata essa palavra lá, quociente eleitoral, deu pra você entender, né? Se for maior ou igual ao meu coesciente quo, quo, quo, quo, quo, quociente eleitoral, segura o F4, então se isso aí for verdade, você concorda comigo que ele está apto? Então ponto e vírgula, temos ali vai fazer o inteiro. Se não, o que, que vai acontecer? Zero, ou seja, o partido vai ficar sem nenhuma vaga, vou fechar aqui e vou dar o enter. Então olha lá que maravilha, eu vou arrastar basicamente no condicionário, porque o inteiro já estava resolvido. Então, o quociente partidário, né? Ou seja, o número de vagas a serem destinados para cada partido. Agora sim, eu vou tirar os decimais e sei. Então, quanto que nós temos no A? 11, 6, 5, 4 e 0. Quanto é que dá essa somatória, Juliana? Eu coloco uma soma ali e vai dar o quê? 26. Está resolvido o problema? Não, porque terem 29 vagas em disputa. É aí que entra mais a questão do, do sistema proporcional. Como é que eu faço para dividir o número de vagas que eu tenho ali, as três vagas proporcionais. E agora que vem, né, a metodologia de cálculo, deixa eu pegar aqui de novo. Então, é feito pelo lance de médias. Nós temos ali, ó, tem até aqui, ó, código eleitoral, artigo 109. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o número de votos que o partido obteve, tá? Eu vou colocar aqui fixando a coluna porque eu quero sempre que fique na coluna B. Então, 1F4, 2F4, 3F4. E vou fazer o que, Ju? Dividir pelo quociente partidário Partidário que eu tenho mais um, vou dividir pelo quociente partidário mais um. Olha lá, vai dar o um número de 14,400. Eu vou realizar isso para todos os outros até aqui. Então, notem que o a coligação o partido A teve 14,400, o B, 14,286, o C, 13,333, 13,333 e assim por diante. Quem que vai ganhar uma vaga considerando a primeira média a ser retirada? A primeira média a ser retirada só espera um pouquinho que eu tenho ainda que fazer um pequeno ajuste aqui. O partido ele já caiu fora na primeira regra. Então, essa regra aí que nós fizemos, ele não está sujeito. Então, o que nós temos que fazer? Colocar um C aqui, ó. Se o C6, que está aqui, for igual a zero, então ele não tem direito a porra nenhuma. Então, ponto e vírgula, zero. Senão, você vai aplicar aqui a regra da primeira, da primeira média no coeficiente partidário. Agora sim, eu vou arrastar. Olha lá que maravilha. Beleza e tá. Então, o que que manda a legislação? Como é que funciona o sistema? Se eu pegar esse valor de média, quem tiver o maior valor de média vai levar a vaga. Então como é que nós vamos fazer isso? Agora que começa a ficar uma maravilha, né? Como é que eu descubro quem aqui é o maior? Então olha que fórmula legal, né? Pra você tá achando que é só a política aqui, nós estamos falando de Excel também. Como é que eu faço nesse conjunto de dados aí para achar o valor maior? Eu vou colocar aqui, ó, igual a fórmula maior. Leiam o que que tá escrito, Juliana. Retorna o maior valor késimo em um conjunto de dados, por exemplo, o quinto maior número. Então o que que nós vamos fazer, ó? Neste conjunto de dados que eu tenho aqui, ó, que vai de D6 até D10, e neste caso eu vou fixar a linha, porque eu vou usar as colunas depois, então 1F4, 2F4, notem que o cifrão ele ficou apenas antes do número e não antes é, da letra, ponto e vírgula 1. Se eu fechar o parênteses, Ju, eu já vou conseguir identificar quem é o maior. Quem que vai ser o maior? Vai ser exatamente o 14.400. E aí o que, que eu vou fazer? Ó? Se o valor calculado pela fórmula do maior for igual ao valor que está sendo testado aqui, o que, que vai acontecer? Então, eu vou pegar o coeficiente partidário ou o número de vagas calculado anteriormente e vou adicionar um, já que ele ganhou mais uma vaga por ele ser a maior média. Se não, o número de vagas vai permanecer o mesmo. Deu para entender, Juliana? Então, a hora que eu fechar um parênteses, qual que é o número que vai aparecer aqui? 12 fala. Por que que vai aparecer 12? Porque ele tem a maior média. Então, olha, hora que eu der o enter, automaticamente ele calculou 12. Se eu arrastar isso para baixo, olha lá que maravilha, ó, os outros valores permaneceram inalterados. Só que se eu realizar a somatória desse novo conjunto, agora eu tenho 27 vagas e eu tenho que ficar preenchendo até isso dar o 29. É que no nosso caso aqui, o exemplo que nós fizemos, são três vezes que eu tenho que fazer a média. Agora se isso for sobrando, você vai replicando esse valor de média. Então como é que a gente faz aqui para o segundo valor? Se tudo der certo, eu fiz todas as fixações corretas, basta eu vir aqui e copiar, vamos ver se vai dar, Deu certo. Por que, que deu certo? Só deixa eu tirar esses anúncios aqui chato, trocar aqui para a segunda média. Então, o que que esse valor... Sai daqui, ô desgraçado. Por que, que esse valor tá dando certo, João? Então, o que que ele tá fazendo para vocês entenderem? Dá vontade de levantar e na TV apontar. Se o número de vagas aqui for zero, para pegar já o E aqui que tá fora da jogada, então vai ser zero. Se não, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aqui o número de votos que teve, o valor de vagas atual, já contando aquele outro que foi acrescentado, mais um. Então, o que acontece? À medida que a vagas elas vão sendo distribuídas, o seu coeficiente partidário ele vai aumentando e o seu valor ele vai sendo diminuído, diluído, a sua média cai. Então notem que nesta segunda distribuição de vagas o partido A não é a maior média. Ele é a segunda maior porque o B vai levar a vaga. Então notem que o B passou de 6 para 7. E agora nós vamos fazer o terceiro, deixa eu escrever aqui ó, vagas e terceira terceira média. Então se tudo estiver correto, basta eu dar um CTRL C aqui, CTRL V. Olha lá que legal. Esse aqui aqui pra você, Zelat. Esse aqui, né? Fez a nova relação, pegou ali o número de vagas que sobrou da terceira média, adicionou mais um e dividiu o número de votos. Quem tem o maior coeficiente partidário nesse caso aqui ou quem vai levar é o partido C com duas vagas. E aí nós fechamos 29. Então é assim que é distribuído a questão do sistema proporcional, beleza? Só que aí, isso nós estamos falando de partido. Para que o candidato ele seja eleito, né? Nós temos aqui uma regra relativamente recente, recente, o artigo 108 aí, pela lei 13.165 de 2015. Estarão eleitos, então presta atenção aí, Fera, estarão eleitos entre os candidatos registrados por um partido ou coligação que tenham obtidos votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Ou seja, pro camarada ser eleito neste caso aqui, 10% de 14.897 é 1.489. Ou seja, se o cara não tiver conseguido isso de votos, ele não vai ser eleito. E nessa brincadeira, querido, aqui nós temos, portanto, né, algumas coisas, eu vou pegar aqui uma notícia de 2014, que está aqui no Estadão, ó saiba quem foi eleito na carona de Tiririca e Russomano, e aí eles explicam aqui, ó, quantos cargos cada um levou, já que eles tiveram votações individuais expressivas, junto com o partido, isso sobe. Então, ou seja, né, volta aqui, que agora eu vou fazer um link. Posso fazer um link? Obrigado. Vou fazer um link. O que que é interessante, né? Então, de novo, a gente volta no começo do vídeo. Por que que tem aquele PT um monte de coligação? Porque isso aí entra nesse sistema de que né, o conglomerado, as coligações ajudam os partidos a conseguirem aí a quantidade de cadeiras. E aí a gente vai no fundo eleitoral e partidário. Quanto mais cadeiras eu tenho dentro da Câmara, mais recurso eu consigo puxar via distribuição lá é, não proporcional via fundo eleitoral e partidário, que vai aparecer no link aí, depois vocês podem pegar e verificar. Beleza, Judeu? entender? Na verdade, eu sei que é um pouco um pouco não, né? Meio chato de se estruturar um pouco, é confuso, mas isso serve pra quê? Pra, de novo, tentar conscientizar vocês aí, de que as pessoas que vocês vão escolher aí no próximo é, final de semana, vocês não, não estão votando apenas na pessoa, apenas no partido. Então, independente do seu partido, do que você quer fazer da vida, procura estudar, procura ver a proposta e fique consciente do que você está fazendo. Certo, minha cara, Juliana? Mais algum recado? Não? Então tá bom, um beijo nas meninas, um chute nos Meninos, e até segunda-feira que eu volto. Hoje, que dia que é? Não, hoje é quinta. Ah, hoje é quinta, aqui hoje é sexta, tá? Beleza? Beijão, até mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like, compartilha com os amiguinhos que nunca entenderam nada. E a planilha vai ficar aqui embaixo. Aí você pega as eleições da sua cidade e você pode simular. Cansei.